Boa noite galerinha Vamos voltar para casa Não sei se comentei com vocês, mas A Pituba também Está estreita Fizeram isso na paralela, né? Apertaram as faixas Pituba não ficou gatinha não, também está apertado. Mas assim a gente passa também Esse SUV que me lasca você vê, ó, esse corredor tudo estreito. Mas a gente passa. E cá. Porra. Não, aqui a gente não passa. Puxar a grandona pra trás. Vambora. Boninha, tá sambando <risos> O trânsito tá melhorzinho por causa do horário Já são mais de seis e meia, por aí assim Vamos ver aqui na loja 6 e 40 Ó, ninguém quer andar por aqui Eu vou Dona Landa, e sua flautinha se Skype dela é muito silencioso, cara. Isso já me deu problema, que você não tem noção. Tô passando de boa... Neguinho jogou, tipo assim, ó. <risos> Os carros vêm pra cima de mim. Eu, porra... Não me viu não foi? Certamente não. Certamente não me viu. Eu tenho que entrar agora buzinando, né, mais do que o convencional. Embora eu não goste de buzinar. Eu gosto do, do escape esportivo, o cara lá passando todo apertado na frente, ó. E SUV é o que me lenha. SUV é SUV, como vocês queiram. Porque são veículos altos. Então, retrovisor é mais alto. Implica que eles veem bem na minha direção. Tá vendo? Fica na medida Tá, como é que é? Vamos por cá que é melhor Ó, tipo aqui Aqui eu não passaria Aqui eu não passaria com a STZ Nem fodendo velho É se em alguém ali But Com a landa isso não acontece. Ah, o parceiro aqui ficou preso. Ó. Ah, errou. tem que vir por cá. Não veio, se fodeu. Aqui eu passo também, ó. Ah, não, o cara adiantou, seguro. Sei lá. Vai que ele joga pro lado alguma porra assim. <risos> Viram que o neutro entrou agora aqui? O, o neutro da landa da entra muito fácil. É, é uma manteiga. Aí já teve vez de eu estar... Tá... Cortando assim na frente de um cara. E aí... Eu chamei a segunda e entrou neutro. Porra, velho. Que vergonha. Que vergonha. Porque se fosse uma situação de risco porra, ia tomar um tapa desgraçado eu só acho que tava todo mundo devagar aí de boa mas assim, eu porra, daquele dia em diante eu... eu jurei pra mim mesmo não, isto não acontecerá aí, quando eu tô passando agora em um lugar mais periculoso as trocas são mais efetivas, né você já bate com um pouquinho mais de vontade no câmbio. Não chega a ser uma porrada, né? Bater. Mas. Eu já chamo com mais atenção, né? Eu espero o câmbio completar todo o percurso. E aí? Você vai jogar na última faixa? Jogue no pode Opa, senzão, aqui não. Eita. É, é disso que eu falo, é, é disso que eu falo. Ah, tudo bem, a gente não se estressa no trânsito. Isso aqui é... Diversion. Opa. Vamos lá, um, dois, três, olha o Kibe. Você vai entrar aqui, nego? E cai, cá, cai e cai cá, e cá, por dentro, fora, dentro, fora. Geralmente estou indo por fora. Por dentro tá travando, não sei porquê. Esse cara vem pra cá, então. Pro lado oposto dele. Bom, aqui eu estou indo por fora também. Embora hoje eu vou por dentro por dentro. Se queda de asa com a landa é umas perigosas. Opa, opa, opa. Land Rover. Porra, Land Rover. Opa aí. Netinho, meu, meu querido prefeito, você apertou as faixas, mas tem carro que é largo. Tem carro que mal cabe na faixa. Vídeo os caminhões, né? Fala, nego. Deixa eu dar um jump. eu vou cá, Viu? Há muito tempo que eu queria ter um grande amor como você e demorou, mas chugou e minha vida informou. Joguei o H, já passou, vamos embora e o polícia. Não, não, viu? Opa! Voltou! Respeto os homens! Aquela velha esticadinha, segura a asa, não, pera aí, deixa eu passar aqui devagar. Pronto, agora a gente estica, deixa eu sair do, do volume, pronto, vamos lá, tem que segurar a asa, então a esticada é com a mão só. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa correr muito não. Tchê tchê, tchê. pampará, pará. Pampará, pampará. Tchê tchê tchê. Asa, Aqui na sua mano. segurar com o pé, Não, a, asa, a asa tá certa. A asa tá dizendo você tá correndo. Tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpe. Até, até a asa tá policiando a minha velocidade. Meu Deus, que moto eficiente. Ela largou doce. Ou você reduz, ou eu pulo daqui. Não pule não, asa, fica aí. Você custa 112 reais. Eu vou sentir muito sua falta. Ai! Caraca! Que vida maluca! A novinha tá achando que sua perereca é de açúcar. Eu não digo nada, eu faço meu papel de homem. Se eu não comer. Quem é que come? Devagar mesmo. Aqui se a gente não meter... Logo na frente, esse cara não para de passar. <risos> é esse cara, é esse cara, é esse cara. Eu vou, eu vou reduzir. Se ele passar, ele vai passar virado do caralho. Não, esse é o cara. Tá de boa. Esse é o cara da Tornado que eu falei pra vocês. Não se lembra. Pronto, falei. Ó, como ele passa. Ó. Pilota muito desgraçado. Vamos, rastro. Jogou um efeito na asa dele de fudeu Porra, não entendi Esse bate moto pequena Vou chamar na chincha Vou aqui ver se ele vem Ele tá com uma tornada véio. Esse cara anda pra caralho Esse cara pilota pra caralho véio. Porra, me fuderam agora aqui, Pô, ele cabreou agora comigo, velho. Ah, porra, Landa. Você é foda. Você já intimidou o rapaz? Eu tava sedento pra encontrar com esse cara, velho. Porra, encontrei com o um cara. Será que era ele mesmo, pilotando? Porra, ele geralmente. Ele entra nessa rua aqui agora, essa rua, ele entra aqui. Eu vou reduzir aqui. Não, ele nem, nem chegou. Ah, não, acho que não era ele não. Não é possível. Eu não quero crer que era ele. Esse cara já me deu um, um, umas três surras. Ele nessa tornada eu na, na minha nas TZ. era pilota demais, quer dizer, o, o dono dela, né, ou sei lá o que, quem usa essa moto. Lembram uma Tornado vermelha com, com a aba branca. Era o perfil do cara. Se era ele, não sei. Embora essa daí tava com uma pintura decentezinha, tipo um tribal na aba. Que antes eu não tinha visto. Mas antes o outro dava sem aba. Pode ser que tenha comprado a aba... Mandou estilizar, pá, e agora tá filé. Enfim. Opa. Esse é o. É bom. Essa era a moto, eu acho. Pessoal, lembra aquele recadinho? Faz isso não, viu? 50 segundos para passarmos pela sinaleira. Passar rápido, velho. 40 já. A gente perdeu 10 segundos ali. De um ponto ou outro. Tá porra. Vamos perto aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, hum, você vai para o Uruguai, Ribeira, Mares e adjacências, obrigado. Mas que a gente vai, você vai entrar, você vai entrar. Você vai. Caminho livre, vamos nus, porém vestidos. Vestezezinha linda ali, ó, no cantinho, limpinha. Uaruel, Uau, uau, uau. Isso jornal preso na porta. Isso Se exalte. Esse costa me deixou preocupado Deixa eu passar por ele logo. Uma semana tossindo. E não fiquei gripado, não fiquei nada, mas tá aquele. aquele ranço. What the fuck is this? Hey, meus queridos? Passável. Carai Buraco Bom, galera, então É isso aí Ortodontia 3292 1161 Propaganda gratuita Como tudo está na paz A maior alegria Acho que vou encerrando por aqui Uma boa noite para vocês Hoje é quinta, né? Bom, tenha um bom fim de semana. Ou começo de semana. Ou meio de semana, depende de quando você assistir, né? Tudo é variável. Um abraço pra vocês. Se gostou aí do vídeo, dá um joinha. Se você não assinou o canal, fica à vontade. Quem gostou, pode compartilhar o vídeo. Vocês são livres, façam o que vocês quiserem. Então é isso aí, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.